Olha ah, os bebezinhos do Eriel aí, ó. Não, não, é da mim. De quem que é? É mimi. Quem que é isso? Quem que é mimi? Acaba que acabou de passar aqui. É mimi? Ah, é? É. E o que, que você é? Riel. Eriel! Eriel? É. Ah, tá. ele é mimi, para mim seria mamô. Memé? É não? Olha ah, os criminos que eles têm ali, bem criadinho também, ó. Vamos lá ver os bebe... os outros bebezinhos agora. Aqui, certo. ó. Deixa eu ir lá com o É, é assim mesmo, Madalena. Certo. A Madalena já arrumou um jeito lá. Já deixou umas madeiras lá já fechou. Ó. O Célio bateu uns pau agora pra ele não rolar. É, eu acho que ia vamos lá, vamos lá. Mas você vai de bicicleta? Então Vamos. <risos> Esse Eu nem por, por que, eu, que não tá sujando? Eu nem lembrei isso dele, você quer saber. A seca, a seca faz umas coisas que é brincadeira, né, Ben? Quando chove para andar aqui, a, a natureza começa já a, a brotar e ficar cada dia que passa mais bela. Aí para andar aqui já é complicado. O que você vai mostrar para mim agora, Eriel? É Os bebezinhos seus? Manda tem bebezinho seu? Gente, aqui é o seguinte, ó. Bebezinho que ele tá falando né, são esses tomates, tá vendo? Os pezinhos Os pezinho de tomate, ó. Então aqui tem um, logicamente se eu for mostrar são muitos, né? Vem, até no fim da linha. Ali tem outro e ele pediu para nós ir até no fim da linha. O fim da linha que ele tá falando é essa, esse risco aí plantado. Pera aí, o que, que é fim da linha, afinal de contas? fim da linha é o fim da linha da leira ou o que, que é? A, la, a leira, né? Eu não vai afundar, não. Gente, é o Vê seguinte, deixa tá se eu aproveitar que tá lá na frente. Vocês pensam bem, eles são criados desse jeito, né? Aí já pega amor pela natureza, pelas plantas, pelos animais. Lá, olha ó lá, olha ó, ó lá, ó. ó, Ficou bravo com ela, olha lá, ó, a mãe correu, ó. Ele, ele foi de frente com ela, Bem. Ele foi de frente com ela. Vou lá buscar ela. Sorte que... Aí que é o fim da linha! Sim. Oi, Bem. Um Só um minuto. Cata, eita. Eita. Que consegui. Consegui. O Ganso queria pegar o Seba, Bem. É. O Ganso queria pegar ela. Normal. eu ofegando, Não, acho que o Gans atacou ela, só que eu não tinha eu visto. com medo. Uhum. Vai, Ariel! Vai uhum. Lá ele falou que é o fim da linha. Uhum. Tá dizendo pra mim que lá é o fim da linha. Quer dizer, o fim Eu conheço por leira, né? Fim da leira. Sei, é aí. O fim da linha é aí. Uhum. O fim da linha é aí. Gente, aí como eu tava falando, eles pegam amor pelos animais, pegam amor pela terra, pegam amor eu pela.. Tomatinho. Pela roçada, é quando é. tem que fazer. Pode arrancar. Tá? Aprende, eles aprendem. Que o Cadê tomatinho? o tomatinho? Mostra, mostra tá pra aqui. O tá que, que é isso, meu bem? É tomate. É tomate? Vai Quem foi que. Vai crescer? Uhum. Quem foi que plantou? O, meu, que é o, meu pai. o seu pai que plantou? O seu avô também plantou? A mamãe também? Ah, a mamãe também? A Mimi. Quem que é a Mimi? é a Tamires, né? A Tamires? Você tá fazendo o que aí? E essa botinha bonita aí? Você não vai arrancar não, né? Outro aqui. Aí tem outro? Uhum. Bem aqui do céu. Tem. Ela sabe, Madalena. Olha que lindinha. Aqui também tem. Aqui também tem. Gente do céu, dá de morder, não dá? Tá mostrando, tá mostrando lá. Tá. Ali também, olha lá. Lá na frente. Que lindinha. Lá na frente. Ali, cadê o motor que joga água aqui pra cima? Vamos lá ver o motor? Mas nós vamos por aí? É que o Que é isso aí, moça bonita? Pra que serve isso daí? Pra que que é? Pra que serve? Hã? Paguá? Ô, meu Deus! céu, ela sabe! Ela sabe que é pra Vem, Vem, Vem! Vem! <risos> Vamos lá ver o motor, Ariel? Vai. Onde é que o motor tá? Mas por que você vai por aí? Aqui não tem caminho pra nós ir? Tá em Depois eu só tenho que pegar aqui! Lá vai ela! Lá vai ela! Oh. Oh, oh, oh, oh. E o Ganso? Oh. Deu um tropé nela? Deu um tropé! <risos> ah, Ele deu o pescoção e enfrentou ela é. mesmo! Oh, e todo eu... lugar tem que ter um bichinho desse de estimação como que a gente chama, ama, ó. Cis, vem! Eu joguei com o Oi! Vem! Pra mim ir, meu bem! Uhum. Chama Mas eu vou aonde? Nome dele. É. é! Ele veio lá, no, no tomate. Fala o nome dele. É. Como que ele chama? Cis. Olha só, já marcou, é. meu amor. É que, que bonitinha Cis! <risos> Vamos lá, Vamos ir. lá, eu quero ver! Vamos Vamos lá, vamos lá ver. Ah, é, é Adélio. É. Tem que tomar cuidado mesmo com aquelas máquinas, porque eles já tá aprendendo a trabalhar. É perigoso, isso, Perigoso, é. criança. Eu, é, se você, mesmo, por mais que você fale, não mexa aqui, tatatá. Tá, tá. Eles mexem. Virou Eu fazia isso. Eu, minha mãe falava, ó, oh, não mexe aqui, não. É a mesma coisa que ela falava assim, ó, oh, mexe aqui, tá? É. A gente que. E se acha que criança tem juízo. A curiosidade é muito grande. É, é foda, viu? Hum. Oi, bem. Oi, linda. Aqui. Oi. O que, que é isso aí? Eu terra. terra. Você pegou terra? Principalmente, né, Léo? Você tem que tomar cuidado com ele, né? Ai. O Eriel, Ele é muito, ele é muito terno, inteligente. Né? Já, já tirou a cobertura do motor. Já está preparando para ligar o motor. Eliel, você vai ligar isso aí também? Eu. Vai mesmo? É mais fácil. Mais fácil. Isso é mais fácil, né? Aqui mim. Olha só o que ele está falando ali, pessoal. Olha lá. Vai ter que fazer o que, Ariel? Segurar isso aqui para mim. Mas por que segurar isso aí? Tem necessidade de segurar isso aí? Tem. Tem? Tem. Mas você não vai pegar o alicado de pressão? Não, mas aqui não tem pra pegar o alicado de pressão, não. Você não tem que pegar o de pressão, não? Eu que pegar o, de pressão, o de pressão, aqui. Olha o, de pressão, aqui. o de pressão Mostra o alicado de pressão aqui para mim. Ele, olha lá, o alicado de pressão que ela falou é isso aqui, ó. é a manivela. Olha aí, eu fiquei enche de água pra você é ver. Deixa eu ser lei. não no Espera aí, Eriel. Vou, vou mexer. encher. hora eu, eu sei. Se... Olha ela já tá tá sabe bem. onde põe. Olha, gente, ela já sabe onde é que coloca a manivela. Deixa ela pôr, deixa ela pôr. Deixa ela pôr, deixa ela pôr, deixa. Deixa ela colocar, deixa. deixa ela, por, por. Deixa. Não, não deixa ela não sei. colocar. Eu sei. Não, não, não. não, não. <risos> deixa ela, não. Léo. Deixa ela, Léo. Deixa ela, Léo, deixa. Deixa, deixa, deixa, deixa ela, deixa ela pôr Depois você coloca, ah, você já sabe colocar, ela não sabe ainda, ela tá aprendendo. O Gabi? Não consegue? Deixa eu te ensinar. Isso é assim, pera. Não. Agora você fica aqui para você aprender. Aí. Olha lá para você aprender, ó. olha lá. Viu? Olha o balde, o balde está atrapalhando. Não, não era era para Agora Esse, o, o escapamento de desse está bom? Não tem escapamento nem. Esse é direto também? Não! Olha o jeitinho, olha o jeitinho brasileiro das coisas. ó. Um bambu enfiado no chão. Coloca a mangueirinha num pedacinho de, de pau e hum. vai que vai. É Por retorno de de di, é o retorno é o ladrão. É Ei, você faz um barulhinho tanto, hein? E esse é forte, viu? Né? Esse é forte. Deixa eu ligar pro Ciso Vê, Gabi Queimaléu, vovô. Oi? Queimaleu. O melaléu. Um beleléu? o Então deixa o Lelé pra mim Vai, Leléu. Força aí. Tá, tá. Xiii. Virei Eita não, mas não deu nem para fazer cosga. mas ele chega lá, é, para baixo, assim que tá a vamos lá, dá, dá licença, licença, dá licença, vamos lá, força, Cheio. Ei, rapaz, agora vai, agora vai, olha, agora vai, vai, fica para cá Gabi, vem aqui comigo, vem, Dai. vem aqui Deixa o voo Vai ter aí, que comer né? muito feijão com farinha, meu companheiro. Vem aqui. Pelo aqui, senhor. Embaixo aqui. Tem que fazer assim, ó. Pera aí. Sabe por que serve isso aí que ele tá fazendo, Oriel? Para ligar. Não, para ligar não. É agitar. Para agitar, Oriel. Para agitar, Oriel. É, não é para ligar. Vem cá. Pelo outro caminho. Isso aqui é para... Isso aqui, tá. pra aqui é para ligar. Eu não deixo a perda, porque se a maniveira escapar, eu não deixo a perda. Deus do céu, lógico que é. Tá. Dá, tá, Luciano, tá, tu voa. Então vamos ficar mais longe. É perigoso, vem cá. É, pega isso aí, vem. Vem aqui. Olha ele lá, ó! Ele alguma coisa lá! Vamos olhar ele, ó! ele, ó. Foi lá? ele foi lá, ó! Tava água lá, pois ele foi lá e arrumou o vazamento, Olha lá, ó! ó, ó que vai ó! esperto, ó! Corou lá do jeito dele e funcionou. A água tá vindo aqui, mané. Tá, tá, tá bom? Olha lá, aquele pico ali, ó. Vai jogar água aqui, ó. <risos> é gostoso. Não tem problema, não. Um pouquinho só não tem problema, não. motor. Alegria da na roça, ó. É. Pra não molhar ela. eu A água vem aqui ó, para não molhar Aquela pica ali manda água aqui ó Molhou filmadora, molhou madalena, molhou eu claro. Que beleza né Ben Lá vem ela, lá vem ó, ó. Não chegou aqui agora, chegou Neriel <risos> Neriel chegou Leão, não bebe Boa água, você. não? De, não bebe. Deixa eu ela quer pendurar de tudo porque? quanto é jeito. É, porque não pode. O, o canivetinho. Não não. Madalena, ela deixou pendurar, mas Aí, o adela ela não deixou, não. Tá bom? Vamos ver a roupinha. Aí, agora passa. Um pra... Vamos embora. Vamos embora agora? Vamos lá almoçar. Vamos lá, vamos lá. chegando ali? levar o canivetinho. Não, deixa eu levar, né? Olha ah, o, o seu Zé chegando ali, ó. Ô, seu Zé, olha lá seu Zé chegando ali, ó. Você tá bom mesmo? Tá bom, Zé? Aí, Madalena. Tudo bom? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Você tá bom mesmo? Pega na minha mão aqui para poder... Aí as duas mãos de macho aqui, ó. Ah, <risos> de machucado. Como é que tá, vida? E o pai, e o pai? Tá bom. Tá lá para cima? Tá para cima si, e bravo comigo. Por quê? Eu não gosto de deixar ele de limpar a casa. Eu digo que você vai limpar a casa nasceu. Ele fica bravo? ele fica bordando de raiva. Põe mais triste ele limpar a casa. Ele não deixa? Mas por quê? Por causa das coisinhas eu, dele? Eu, eu prefiro pegar um cabo inchadão, um pesado, trabalhar na rocha e limpar a casa. Mas, mas ele acha que você vai, vai, vai, vai, vai tirar as coisas as coisa do coisa lugar, jogar fora? Não, ah, eu posso. Tudo lugar que eu é deixo, tudo certinho. Aqui, mas lá. ele fica bravo. Aqui. Aí fica bravo comigo. Mas que mas coisa! Passa, né? ah, Depois é, passa, né? Que coisa, né? Mas é medo de perder alguma coisa? O que que é? Não, eu... Acho que é por causa da idade mesmo, né, Cícero? Ah, é. Meio ranheta, né? É, por causa da idade mesmo. Velho. Coisa da idade. Tá 86 é? anos. É. Tem que tolerar. Vamos lá moça bonito, ah. vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos, vamos, vamos. Então vamos. não hoje. Não almoçou ainda, nós também não almoçamos. Vamos almoçar lá então? Então vamos almoçar então. Vamos lá. É, deixa eu levar você. Vou falar para você, se eu estou mais... Os outros ah. comem é tanto coisa ah. é para limpar. Mas a cozinha, ah. chove ah. e venta. É. é. Ah, hum, você viu tanta bagunça, tentear tudo para um lado hein? limpar tudinho cortar voltar tudo no lugar aqui. E daí, e venta. E ele tudo não bem. gosta, né? Hum. Como é que estão tá as coisas para o lado de... Está bem, para nós tá bem. Nós Aí, só, estamos vivendo bem. Eu, tá... eu para Danilo que já está. Igual a todo lugar, igual a todo lugar. Mas é bonitinho. Magazaque. é. Ah, então ele tem a, a qualidade, a raça. ele não é puro não, o puro Rápido não na cabeça, E aquele ali quase tá relando. É. Eu tenho ele e a galininha, magazaque. Eu ganhei isso. É aquele ali ó, a outra magazaque. Deixa eu só ele cantar. custa mais esse eu comprei um, lá, paguei oitenta real. Cem né? raios cada um, magazaque. É. E ele canta diferente dos outros. Aqui ali também, eles não vão cantar que coisinha ali. Até um nem em casa que não é pena, ele é um tipo. Pelo? Tipo, é, é, é. Aqui ó, o outro aqui ó, pintadinho de aqui ó. Ela é rabo aberto. Uma casa sem o galo não me presta hum. mesmo. Chega cedo, 4 horas da madrugada, o bicho já canta, já. Ai? Não vai comer esse bolo aí? Não, não vai me dar esse bolo? Chocolate. Não vai me dar desse bolo não? Que jeito? Não vai me dar desse bolo não? Vou comer. Vou pegar um. Vou pegar, <risos> Obrigado. Olha, eu vou pegar é pra é <risos> Obrigado. <risos> então, Quer dizer que. Hum, um... <risos> que gostoso. Mas, né, mim, sou mais conhecido que aonde esse. Mais conhecido do que o quê? Mas eu sou conhecido que terceiro, tá do que arroz de terceira. Mais do que arroz de terceira? É ruim mesmo. <risos> eu tudo controlo. Eu vou lá. aqui. Se eu for parar com tudo, eu não me engano, bola. E agora com essa malvada, essa blanchada, essa doença, eu passei é. 40 dias. Hum. Não, 39 foi se dias. Foi eu levar, foi uma lá, eu que levei ele. Mas ele pegou? Não. Ah, não, não pegou, não, né? Não. Ah, bom. Eu levo ele lá, porque volta pra trás, né? Entendi. Seu pai de jeito? Graças a Deus o senhor não pegou essa doença. Não. Graças a Deus o senhor não ah, pegou. Não... Ah, mas eu falei que as minhas eram assim. A... Já muito conhecidas mesmo. Ah, meu ah. senhor Trouxe a vacina. Sim. Mas aqui tinha uma mulher para frente. Ô, aí. bem, pega uma bicicletinha para nós. Ô, pega para nós. Ou... É... Você precisava, precisava tomar uma uma vacina? E aí, o que, que eu fiz? Falei pra, pra ela assim, vindo na bobeira de falar pra ela, não, eu não vou vacinar. Eu já sou vacinado, nosso Senhor Cristo me vacinou. Oh, fé, Aí, quando eu nasci. sim Aí, a enfermeira falou pra mim, é uma muito boa também, mas tem uma coisa que tem que vacinar. Aí, quando foi de noite, ela vinha no outro dia, que ela já vacina. Ela veio aqui, aí depois aí eu lembrei, falei, ah, se eu não vacinar, eu tenho que assinar atestado de morte. eu não quero morrer? <risos> seis atestado que eu tenho que assinar. Sei. Aí, mandei a, a Tamir ligar pra ela. Tá gostoso isso aqui. Tá é gostou mesmo. Não, mas você tem. Pega aí? Não, você tá bom. Ah mandei a Tamir ligar pra ela, quando foi no outro dia ela pôr vacina, fiz duas, agora segunda-feira fazia outra Vai fazer mesmo? Ah, na fé de Deus E a vacina pra mim foi bom, porque eu tinha uma dor na perna assim, acabou com a dor e tudo Acabou? Sim hum? Olha só rapaz Acabou a dentelinha aí, o dinheiro que nunca pijou, o racinchadão sai pra frente Aqui o Leixarga mandou pro senhor plantar um pé de cebola lá, olha que tamanho ah. O senhor plantar lá, ó. Olha <risos> é o tamanho da folha de cebola. É. Gostou? É. O lixão que tem aquela coisa plantada ali. Tem uma, uma banana que o senhor é capaz de, de dar dois carros num dia. É, né? O senhor conhece dela? O senhor me deixou ver aquele dia lá. Ah, é? O senhor dá dois carros num dia, a banana é boa. Boa. Que disso você mostrou pra mim lá. Né? Bom, então aqui você explica o. não vou ler. Hum, mas tá bom. bom? Amanhã você não vai, pai não, né? Não vai ter jeito de eu ir tá. esse aí, manhã, Olha Olha essa planta de pôr amanhã, eu levo sorcedo aí. Amanhã não é capina tudo. Não, depois. Tá eu comei uns cinco pai lá. Amanhã eu o prato não Então tá. tá, beleza, então. E eu nem vai. Você vai gravar o mão Vou Vamos, vamos, quer comer primeiro? Outra vez Grita Rapaz Mais alto, mais alto, mais alto. É, é mais fino ainda mais <risos> Que bonitinho é. Rapaz, esse aqui no ouvido da gente É da vizinha, hein Grita Acho Mais que... um! Mais um! Brita! Eu acho que ele já tá cansado de gritar já, o que ele gritou hoje. Ele começa a gritar lá em cima, daí vem, rapaz. Ele escuta porque embarca. Oh. Gente, dá uma olhada no capô desse carro que é um gol quadrado do amigo meu. Eu pensei, assim, a grosso modo eu pensei que fosse gato que fez isso. Eu achava que era criança. A Madalena já achou que era criança. Eu vou mostrar para vocês quem que fez, quem foi que fez isso. Vamos ali que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão acreditar. Tá vendo aquele aquele bode, é, tá vendo aquele bode lá? Tem a cabritinha ali, ó, que é a mel, né? A outra tá lá em cima. É o filho dos dois, não é isso? É. É um é um curioso, né? que foi, rapaz? que, que foi, rapaz? Hum? Para que essa língua aí, esquisita aí, tá mostrando por quê? Eu sei. O bode? Deixa Ô oh, meu! Dá a mão pra ele cheirar, César. Não, pode dar a mão. Pode? E fácil. Ele não pula aqui não porque não tem jeito, né? Não. Mas se tivesse, ele pulava. ele tem que dois filharas. Olha o cheirinho dele, ó. Hmm. Você não gosta de macho, não, né? Hã? Cadê a sua filha que subiu ali em cima do capô do carro do, do rapaz? Cadê? Cadê sua filha que subiu em cima do capô do rapaz lá? Seu fungador. Você Se é fungador. E esse chifrão aí? Deixa eu ver esse chifrão aí. Deixa eu ver esse chifrão aí. Deixa eu ver esse chifrão aí. Ah, eu vou pegar no seu chifre, hein? hein? Olha o cheiro. Rapaz do céu. Ele pode te morder, Léo. Pode te morder. Se morder, tu vou te falar a verdade, o um pedacinho fica, hein? Alô? <risos> Ô, Mel! Ô, Mel, vem cá, vem cá, vem! Vem cá, Mel! O que, que foi? Tá com ciúme da Mel, é? Ô, Mel, vem cá, vem! Vem cá, Mel! Vem, Mel, vem cá, vem! Vem cá, Mel, vem. Vem cá, Mel, vem. O que foi? O que foi? O que tá acontecendo aí? Ô, Mel, vem aqui, Mel. A Mel não quer vir. A Mel é aquela cabelinha que a gente bebe leite dela, hein? Tem alguns vídeos já colocados aí que a gente bebe leite dela. Só que agora também tá tão magrinha, né, Mel? Bom, tchau aí, camarada. Nervosinho? Fiz mel. Ah, pessoal, chegou a, a criatura lá, ó. Ô, Melzinha, ela não vem, né? Não vem. Melzinha, vem. Aquela lá é que subir. sobe no capô do carro. Não, não pode, não pode, não pode. O Melzinha, vem, Melzinha. Vem, Melzinha. É nada. Vem nada. ela vai descer. Ai que bonitinha, é lindinha né bê? Meu, Pegou, você é corajoso, hein? Pega ela por, por chifre, Léo. Né? Eu pego, eu <risos> Você consegue pegar? Oh, segura. Segura firme hein? Segura. Segura igual o coelho dentro do fechado. Segura ela aí. É, esse é o nosso Ariel, segura firme Ariel. Na orelha, tá chegando na orelha. Nos ouvidos, que nem diz o outro, vai lá. Olha o bode, olha o Ei menino corajoso, hein? Esse é meu amigo Uriel. É, pesado. Olha o bode né, que ficou. Ah, vai lá, rapaz. Desse. Desse. Oi? Eu tenho inhame pra arrancar pra você aqui. Você tem inhame? Tem. Tá é <risos> <risos> oh, Eu vou dar a gente. lá pra baixo, Gabriel. Cuidado. Meu. Coisa, né, Ben? Como que a natureza é, né? <risos> você tá brincando, então você vai, você vai ter agora dois, então. Dois. dois. dois. Oi. Eu sou batendo mesmo. Eu cuidei a cabita. Olha o cautiver. O que é isso aí? Você vai arrancar para quê? Fazer ah, comer. né? Inhame? Tá, tá não é batata? Inhame. Aqui. Esse aqui é inhame, ó. E aí é só jogado, hein? Vamos ver que tá que não Aqui tem um monte aqui, ó. Ô, Eliel. Antes de fazer o, aterro o que você tá fazendo aí? Rancando um um inhame para mim? É. Pô, mas inhame mas, nasceu aí? Que, que história é essa? Mas me fala uma coisa, você está tá usando um triângulo de carro para arrancar o ñame? Aqui tá um monte aqui, ó. Eliel. O que você está fazendo aí? Arrancando o ñame. o para mim? É. Ué, mas o ñame nasceu aí? Que, que história é essa? Oh, não. Mas me fala uma coisa, você está tá usando um triângulo de carro para arrancar o ñame? É, estou usando. Tá, está esfriando. Ah, é? Não conseguiu? Não desistiu tá nada, Madalena. Madalena. Gente, é só o que, que o Ariel tá fazendo. Oi. Tá arrancando um inhame para me dar. E vou falar a verdade, hein? Tem dois, um, outro inhame aqui que estão grudados. Primeiro eu estou dando um jeito de arrancar esse daqui para depois ir. É, leva a mão por baixo, nem faz assim, Então Guilherme. tem dois? Tem. Tem. Não. Não. Tá bom, já já morreu o pé do nhame, porque está bom para comer. Sim. Força, vai, força, vai. força! É do jeito mesmo. De lá para cá, vai. aí, assim. Vai. Vai. O oh, rapaz, você vai conseguir, hein? De de é ah, assim. oh, você deixa? Pega aí. Mais aí, faz pra me ver. Isso, de novo. Faz. Não, Consegue. o que, que você vai buscar? Ele vai buscar o quê? de de arrancar. Não. Tá Olha, ah, né? cuidado ah, e cuidado. Olha então. que ele vai cair com a enxada aí. Ei, Elião, também não tem pra ninguém. Sim, Leon. cuidado, não dá enxadada no C aí. Tem pra ninguém, hein? Perto que só o né? Agora deixa eu ver se eu tento. Eu consigo arrancar a minha. nunca voou nada. Mas se você enfiar a enxada por baixo e puxar, não é melhor? Não é melhor. Bom que você me deu essa ideia. Foi bom, né? Foi <risos> Aí, ele tá vai cair sentado. é, é, é. Não é verdade? Aí, tá bom comer. Oh, Olha meu. só, rapaz. Que bonito, hein? Tem mais, né, Léo. Olha que beleza. Mas tem aqui, aqui Tem? Tem aqui embaixo, tem, tem mais um, Beleza. É. Tem mais um. Aqui. O que, que mordou aí? Comigo. Ah, Olha, ele é de Ah, de família é Normal. <risos> aí. Tá valendo que beleza, bem. Ó. Olha. Mais um. Tem mais, hein? É, Ariel, também não tem pra ninguém, é, Ariel. Tem pra ninguém, hein? <risos> Esperto que só você, né? Agora deixa eu ver se eu tento, se eu consigo arrancar o negócio é é, com mão. Mas se você enfiar a enxada por baixo e puxar, não é melhor? Não, é melhor. Bom que você me deu essa ideia. Foi bom, né? Sim, é. é essa parada. Aí, tá vendo como é que é mais fácil? É. Não é verdade? Ele tá bom mim. Oh. Olha só, rapaz, que bonito, hein? Olha uhum. ó. Ó, que beleza. Tem, mais bem aqui, filho. tem. Tem aqui embaixo, é. tem mais um, bem. É. Tem mais um. O que foi aí? Ah. O que, que mordeu você aí? Chumiga. Chumiga? Ah, chumiga é. Normal. Aí. Tá valendo, olha que beleza, bem. Ó. Mais um. Tem mais, bem. Rapaz, Agora ele foi fundo, hein? E vai. Olha o outro lá embaixo. Outro lá embaixo. Ah, tem que ser canchada. É. Parece que tem mais outro aí do lado. Não é, tem. O tem. Aí mais um. Não short. Que... Olha mais outro aqui. Tem formiga mesmo. Tem. Essa terrinha <fusurra> fofa aqui da formiga <risos> mesmo. <risos> Mais outro. É é aqui, hora. gente, ó. Que beleza. Vou viver na roça, como que é bom, tá vendo? Aí, vou ali. Olha lá, vovô, tem lá mais, vovô. Não tá vendo, não? No barranco. Oh, Aí, ó. Que... Oh, aqui tá posando em âmbito mesmo. Tá o quê? Posando. Posando em âmbito? O que o que é posando? Posando não é deitar, dormir? Você quer dizer que tá o quê? Sobrando? É. Então, sobrando não é posando. Mas você vai, ali, ó Tem mais aí? Tem. Opa, mas olha que terra abençoada, hein? Mas você plantou não, né? Não. Nasceu sozinho, fica jogado. Nós jogamos que não prestam, depois sobrevive pra Rapaz, depois sobrevive. Ô, ô, ô, Já vi que você. é o camarada da roça mesmo. Eu gostei dessa agora, viu? Agora não tem mais. Olha lá, ó. Olha lá, lá já andou as cabeças lá então. Ó. Olha. Ai que beleza, gente, ó. Pô, ele já ouviu um só o que aconteceu aqui. Se brincar, se for lavar e pesar, dá quase um quilo ou mais, né? Por aí. E aí já tá bom comer, aqui, já secou. É. é. Olha aí. Olha aí, olha aí o amor de um avô põe a mão, sim. para com sua netinha, o que que dá? Dá isso aqui, ó. Eu não vou colocar minha mão. Hã? Não minha ah, avô. não sei cadê tua mão, não. Sumiu. Cadê sua mão? Subiu? Onde está sua mão? Achou a mãozinha dela Cadê a outra mão? Devagarinho oh. Cadê teu pé? Cadê seu pé? Ah, oh, achou os <risos> pés não, que? Ah, esse de novo eu conheço Esse de novo eu conheço Tu pisou só os pés Então baixa a perna aí E tá frio e ela não tá nem aí com a coisa Cadê os pés? Agora a minha mão? Ah, tua tá mão? Põe a mão aqui então Aqui, ó Isso Devagarinho, você tá com a coisa nos olhos, viu? Cadê a minha mão com o meu pé? Cadê sua mão com o seu pé? Você tá com os olhos pra você não ver Ó, ó, cuidado aí nos olhos Vai Cadê a mão? Devagarinho A mão! Cadê a mão? A outra mão? A outra Achou! Cadê o pé? Achou! <risos> <risos> Não, jeito E esse hum. é né, aquele tomate você tem que colocar em um estaca também É, é. é né? Tá gracinho os tomate, pedinhos cereja. cereja Nossa, mas é uma delícia não Esse aqui é o cereja é o Tem gente que não acredita Eu gosto de bater a... no, no liquidificador com mel E, e a beterraba com já tá grandinha? Tá não, pequenininha Se bate ele no liquidificador, bate, bate, bate Vai fazer aquela pasta, batatinho. né hum. Hum. Aí você pega uma colher de mel, coloca a massa Amassa e come mas a folha Sim, já dá gosto. pra comer, coisa né? coisa mais gostosa do salatinho, bem novinho. Uma saladinha, Mas é bom. Eu gosto de comer assim, lava bem lavadinho, aí eu vou comer jogando na boca. Sem sal, sem nada. Olha os pezinhos de alface, e gente. E vou comer. Cebolinha e ali tem couve.